Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor, uma obra de Eurípides Kill, pelo Espírito Josué. Capítulo 9.3 Cheque-mate na Vingança Terceira parte De fato, o lance acima poderia ser o último da partida cheque-mate. Contudo, Léo, o legislador e praticamente todos os assistentes da plateia, sob as abençoadas influências dos comentários de cada lance, traziam abaladas todas as tendências de vingança, de duelo, de orgulho, de vaidade. Aliás, tanto do lado de Léo quanto do legislador, desde o início da partida, uma pequena tela foi lhes mostrando cenas relembrando suas ações. Cada um via apenas aquilo porque tinha sido responsável. A tela do legislador com muito maior rapidez ia perpassando dezenas de casos dos quais ele participara e pelos quais tantas pessoas sofreram. Um grande mal-estar foi invadindo-lhe a mente. Refletindo sobre a justiça, pouco a pouco entendeu que ele errara mais que todos, e esta constatação cada vez mais doía nele. Para muitos de nós, ainda sem assento nas planícies da luz, julgamos que a melhor forma de o réprobo se emendar é ter de resgatar, tintim por tintim, Todo o mal que tenha provocado Assim, ali, aplicar o chequemate no legislador Seria o normal para muitos de nós Nesse momento, a anciã, cujo halo sobre sua cabeça mais e mais brilhava Levantou-se e afetuosamente foi até Léo e o legislador Pegando na mão de cada um — Filhos do meu coração, a partida acabou — disse-lhes. O ancião aduziu em tom que não admitia ressalva. — Empate! Nunca se viu tal acontecimento no xadrez. Alguém com xeque-mate um à mão, empatar. E, por isso, Léo e o legislador... Não sabiam o que dizer ou fazer, mas tanto um quanto o outro sentiram grande alívio pela descompressão mental que lhes visitava. O legislador compreendeu claramente que ali os bondosos anciãos foram caridosos com ele, impedindo a última jogada. Chequemate Agora foi a vez da anciã dirigir-se a todos. Nas coisas de Deus não há vitoriosos nem derrotados, só irmãos. Assim, todos os lances da vida apenas serão válidos se forem bons para nós e para o próximo. Prosseguiu em tom maternal. O que aqui é vimos não foi uma partida de xadrez, mas sim felizes momentos de juntos podermos nos recordar de algumas das imortais lições de Jesus Jamais deveremos nos esquecer de que o mestre dos mestres Cumprida sua caridosa oferta à humanidade Retirou-se do plano físico Deixando-nos o seu evangelho como âncora moral E do plano celestial Jamais deixou de nos amparar ao dizer essas palavras, olhou para o grande painel luminoso onde surgiu a frase gloriosa de Jesus aos seus apóstolos momentos antes de irem para o Getsêmani, no sopé do Monte das Oliveiras, onde o mestre seria feito prisioneiro. — No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33 Finalizou suas meigas palavras Esta partida está encerrada. A vida imortal está convidando cada um de todos os presentes a iniciar outras, mas consigo mesmo. Lembrando-nos de Jesus... Podemos afirmar que o mestre é o grande vencedor do bem, e se ele é vencedor, poderíamos equivocadamente julgar que há perdedor. Mas não, a humanidade também é vencedora e esquerdou o seu evangelho. Todos entenderam de pronto porque foi determinado o empate. Surpreendendo a todos, o legislador, comovido por ter sido poupado de inevitável e acachapante derrota, longe de se sentir humilhado, ajoelhou-se e falou com sinceridade. — Oh, meu Deus! Como é que eu estive andando tanto tempo na estrada dos desenganos? Perdão! Perdão! O orgulho que nele vinha falando alto até então, foi substituído pela humildade. Todo o anfiteatro sensibilizou-se, vendo aquele espírito considerado imbatível se render à evidência de tantos erros. O ancião impôs levemente a destra sobre os olhos de ambos e, a seguir, chamou-os pelo nome. — Léo e Justus, graças a Deus vocês aproveitaram a chegada da hora que Jesus reservou para vocês se reconciliarem. Com a visão ampliada, Léo e Justus olharam para o casal de anciãos e exclamaram com sofreguidão. — Papai! Mamãe! disse Justus. — Vovô! Vovó! disse Léo. Já ao ouvir seu nome, os dois tiveram a sensação de que um meteorito em forma de surpresa os alcançara no peito. Neles, a sensibilidade encostou no limite de uma explosão emocional. A visão dos dois, sob a ação magnética do ancião, permitiu-lhes ver só agora que a fisionomia de ambos de fato tinha se transformado. Aí, em novo choque emotivo, reconheceram-se. — Você, meu filho? disse Justus. — Meu pai! disse Léo. Léo olhou o parceiro, seu pai de vidas passadas, e viu a pose e o orgulho do grande legislador se quedarem ante as sublimes lições de Jesus. Fato que, aliás, aconteceu também com ele, e com quase todos os demais. Olhando para o casal de anciãos, Paul buziou. Não merecia ganhar, nem ele perder. Acho que foram vocês que jogaram. Num gesto que o amor comandou, ergueu-se de repente de sua cadeira e foi até o legislador, e beijou-lhe a face e depois a destra. O legislador experimentou a deslembrada bênção da paz e da fraternidade e, sentindo a mão molhada pelas lágrimas de Léo, por sua vez abraçou-o demorada e afetivamente. O anfiteatro inteiro irrompeu em aplausos. Esclareceu a ansia. O passado, meus filhos, está sempre presente para todos os filhos de Deus que alcançaram a razão. Todos nós estamos unidos há longo tempo por laços familiares e a maioria pelas cordas do ódio. Graças a Deus, essas amarras se desfizeram. Felizmente, vocês não desperdiçaram esta oportunidade abençoada, a última que antecedia a visita compulsória da dor como retificadora dos erros recíprocos. O ancião se voltou para a plateia, até então imóvel e estática e disse — Isso é válido para todos. No coração de tantos refugiam raios de luz, Dissolvendo pequenas ou grandes porções de trevas ali acumuladas, algumas havia quase dois séculos. Algozes e vítimas, aliás, difíceis de serem identificados, pois todos já haviam desempenhado ora um, ora outro papel, tocados no íntimo da alma, experimentavam instantes de paz jamais sonhados. O ancião, espírito de extremado amor e sabedoria, valeu-se do momento psicológico propício e induziu-o a todos. Irmãos, perdoemos-nos reciprocamente para que nossas preces possam chegar até nosso pai. A anciã, por sua vez, também com senso de oportunidade, conclamou. Vamos imaginar que Pedro, o sublime pescador da Galileia, está aqui neste momento a dizer para cada um de nós: acima de tudo, tem de intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8: As duas sugestões. Eivadas de sinceridade e alicerçadas na fortaleza da verdade, tocaram a todos. Quase que ao mesmo tempo, os assistentes foram se levantando e procurando o desafeto para abraçá-lo. E a reciprocidade falou alto ali. Na grande tela iluminada, agora uma palavra começou a acender e a apagar. Amor. Do teto do anfiteatro, aos poucos, foi caindo sobre o ambiente uma fina garoa, quais flocos de fumaça colorida. Ao tocar cada um dos presentes, transformava-se numa flor e exalava agradabilíssimo perfume. Logo, todo o recinto foi invadido de incomparável aroma, com a insólita propriedade de transfundir a alegria. Nesse momento, Léo ajoelhou-se diante de justos. Foi chorando que implorou. — Pai, meu pai, me perdoe, eu o traí. Dentre os assistentes, um pequeno grupo da plateia se destacou e se aproximou do centro. Eram os dois pretores, com suas mães e uma jovem muito bela. Embora com outra aparência... Pai e filho a identificaram de pronto. Era Renata. Ela também se ajoelhou e de público confessou: Léo, não foi você o culpado, e sim eu. Procurou a destra de Justus e, banhada em lágrimas, implorou-lhe. Ó, oh, justus! Deus é testemunha do quanto me arrependi de tê-lo desonrado. Trocando-o por seu filho Mas perdoe-me Pois quem assim procedeu Era uma de vanas Distante da responsabilidade do lar E cativa dos prazeres mundanos Fez pausa para permitir o ar visitar os pulmões E prosseguiu Deus, Pai de amor Permitiu que eu me recompusesse de tantos descaminhos Agora estou bem certa do que devo fazer. E, num olhar de ternura inesquecível para Justus, concluiu. Quero que você seja meu filho. Ante o espanto de Léo e do próprio Justus, explicou ao namorado. Sabe, Léo, estive como você naquela reunião no jardim dos girassóis e das dálias, só que recebi aconselhamento dos seus avós para que não nos víssemos, de forma a preservar o seu livre-arbítrio. Acompanhei seus passos à distância, conforme recomendado. Vi, inclusive, quando aquela linda garotinha do coral acenou para você. Apontou para as mães dos pretores e complementou. Fui trazida aqui por elas. Mostraram-me como errei, e sugeriram incluir justos numa eventual família que eu venha a formar. Véu, atônito, também quase sem conseguir respirar, balbuciou. — Se assim, então justo será... nosso filho. Esse não foi o primeiro pedido de casamento feito no além. Uma face já repetida da realidade, Alice descobriu para todos. Uma esposa que trocou o marido pelo enteado. Um filho que não respeitou o próprio pai, unindo-se espuriamente à madrasta. E, finalmente, esse marido e pai traído arvorassem juiz e carrasco inflexível, semeando vinganças sem fim. Viram mais os presentes, do que é capaz a força invencível da verdade e o esplendor do amor Ao lançar sementes de perdão, não apenas naqueles sofridos corações familiares do passado Mas neles próprios, fazendo em todos brotar o arrependimento e o desejo de reconciliação Justos, olhando ambos, Ajoelhados diante dele e em lágrimas pedindo-lhe perdão, sentiu que as forças lhe faltaram. Só agora entendeu porque não conseguira se aproximar ou identificar Renata. É que ela estava modificada e sua aura brilhante ofuscara a imagem antiga de esposa traidora. Não fosse o amparo da anciã que de pronto o energizou, teria mesmo perdido os sentidos. Assim, refazendo-se, ergueu o filho e a ex-esposa e disse bem alto para todos ouvirem: Deus é amor. Para mim nada mais importa se não estar reunido os corações que amo. Abençoada seja a instituição divina da família. De novo. Todo o anfiteatro aplaudiu. As palmas, sinceras, prolongaram-se. Os demais componentes do 179 foram se aproximando um a um e abraçaram justos. Aí, todo o anfiteatro se posicionou em fila para fazer o mesmo. Maravilhando a todos, mas ainda... Notaram que tinham desaparecido as faixas de suas vestes e que, agora, da cintura para cima, imperava a alvura radiante. Surpresos, notaram onde estavam, no jardim dos girassóis e das dálias. Nesse momento, o ancião ainda esclareceu. De alguma forma, eu e minha esposa nos tornamos responsáveis pelos desatinos de nosso filho. Graças à bondade infinita de Deus, estamos na direção dessa venerável instituição, palco de encontro de famílias em formação, com vistas a se reconciliarem. Todos vocês tiveram infeliz ligação com meu filho e é por isso que agora aqui retornaram. As leis divinas, com e por amor, determinaram que fosse interrompida tão triste trajetória. Olhando para a clarabóia, proclamou, Por tudo isso, louvemos a Deus. Através de sons vindos do infinito, ouviu-se o canto da famosa peça coral Aleluia, do hebreu Louvai a Jeová. De O Messias, do compositor alemão, George Friedrich Handel. Léo ainda perguntou ao avô. — Tanto errei também magoando corações. — Pois desde já reinicie. nova rota. Nunca mais jogarei xadrez. — Jogará sim, querido neto, só que em outro tabuleiro. Como? do tabuleiro da vida, reconfortando corações magoados. Justus, não querendo desperdiçar momento tão abençoado, perguntou. Pai, e eu? Você estará sob nova custódia por tempo necessário a reunir condições para também reconstruir seu próprio caminho. Na manhã seguinte... Léo acordou absolutamente bem disposto. Contou para a mãe que sonhara com a voz que não conhecia. Também sonhara com Renata e que estavam casados. Examinado, demonstrou estar em perfeita saúde, isento de qualquer anormalidade orgânica, fosse neurológica ou de outra natureza. Os médicos perplexos, mas não tiveram de fazer, senão apenas dar-lhe alta médica por curado. Só não souberam dizer curado de quê. Léo, sempre na companhia de Renata, passou a frequentar assiduamente o centro espírita, e logo se associou à mocidade espírita. Não tardou e introduziu o jogo de xadrez entre os adolescentes e jovens da mocidade espírita, fazendo muito gosto em ensiná-los, acoplando a cada lição os ensinamentos de Jesus. Logo, outras mocidades espíritas o procuraram. Ele próprio nunca mais jogou o xadrez por competição e sempre que podia ganhar, dava um jeito de a partida empatar. Dentre os frequentadores do Centro Espírita, conheceu um jovem casal, o qual teve a impressão de já ter visto, só não se lembrava aonde. Eram Diógenes e Daniela. Voltou a estudar e formou-se advogado. Dedicou-se exclusivamente a atuar nas causas cíveis, principalmente em casos de separações conjugais, Conseguindo impedir a maioria delas. Foi com esperanças e frustrações que, após dez anos, depois de duas gravidezes interrompidas por aborto espontâneo, no lar do casal, Léo e Renata, nasceu um menino absolutamente incapaz de ter vida longa. Marcante naquela criança o inefável olhar que dirigia aos pais, Única expressão que conseguiu fazer, nos seus quatro aninhos de sofrida vida física, acometido que era da síndrome de Down. Esse sorriso permaneceria indelével na memória dos pais. Vieram outros filhos, e o tempo passou. Quanto aos filhos em particular, naquela casa nasceu uma menina que tinha voz qual graciosa meura, e que cresceu vivendo a cantar, como se de fato fosse a gente ave que premia a natureza com seu mavioso canto. Nem os pais, nem a filha, lembravam-se de que ela era um espírito conhecido de há muito, e que poucos anos atrás, eles encarnados e ela no plano espiritual, estavam os três num bosque onde crianças cantavam em coral. Sabendo que eles seriam seus pais, a menina pudera manifestar felicidade. Quando Léo e Renata tiveram o primeiro neto, não bastasse serem espíritas convictos, já tão somente pelo inconfundível olhar desse neto, visitou-lhes quase sublime certeza o fato de que ali estava aquele filhinho tão sofrido que por duas vezes quase chegaram ao seu lar. Esse neto, com razoável normalidade orgânica, por alguns impedimentos dos pais, com os avós conviveu bastante em santa comunhão de corações. Inteligentíssimo, sob incentivo e custeio integrais do avô, o neto se formou em direito, sendo mais tarde nomeado juiz. Teria oportunidade de desfazer brigas em centenas de processos.